Uma coisa interessante, o tal do André Janone, né, que fez aí um pronunciamento ou um vídeo, alguma coisa assim, dizendo que é, se precisar ele vai para uma guerra civil contra esses fascistas, esse povinho lá que tava lá na, na porta de quartel, velhinhas, né, velhinhos, crianças, né, mulheres. Então o tal de André Janone convocando aí a, a marginalidade brasileira de torcida organizada, Vagabundo de tudo quanto é espécie Para uma guerra civil contra esse povo Então meu recado vai diretamente aqui para o André Janone Olha só André Janone, comece uma guerra civil Por favor, eu imploro a você Comece uma guerra civil Você é um cagão, eu tenho certeza disso Eu já participei de duas guerras, filho Estou participando de uma hoje ativamente E eu peço para você, comece a guerra Comece a guerra civil André Janoni. Você vai ser o primeiro que eu vou caçar nesse lugar. Você pode ter certeza disso. Ou um dos primeiros. Então comece a guerra civil. Você gosta de ameaçar o povo brasileiro, não é verdade? Que inclusive vai começar uma guerra civil contra o povo brasileiro. Então já que você gosta de ameaçar o povo, então aqui fica um recado, não é uma ameaça, é um recado direto para você. Comece a guerra civil, André Janone. Que você vai ver um cara sair daqui da Ucrânia, do meio da guerra, e te buscar aí no Brasil. E eu vou te encontrar. E se você for para qualquer lugar do mundo, eu te acho. Não tem problema não. Se você tocar num fio de cabelo dessas velhinhas, dessas crianças que vivem nessas manifestações, o que seu vai estar tá bem guardado. Pode ter certeza disso. Fica o recado aqui para você, vagabundo. Você é vagabundo. Tá? Então, povo brasileiro, parem. De verdade. Parem de ficar pedindo forças armadas. Parem de ficar pedindo mito. O que vocês têm que gritar daqui pra frente nas ruas é revolução. Revolução. Deu pra entender? É isso aí. Um abraço. Até mais.